Bom, vamos falar um pouquinho de sapatilha? Meu nome é Marcela Damaso, eu sou estrategista de estilo e eu ensino mulheres a usar o seu estilo de forma intencional para conseguir os seus sonhos e objetivos. Se você ainda não me segue aqui, clica, curta esse vídeo e me segue já para mais dicas. Essa moda da sapatilha foi algo assim que, bom, foi uma super, uma mega tendência e muita gente usou. Eu usei, muito usei e abusei. Bom, o fato é que depois de 10 anos a sapatilha está voltando, ou tentando voltar, e o que acontece? A maioria das pessoas já estão, assim, saturadas de usar sapatilha e não sabem como usar. Bom, existe... Eu vou falar aqui de dois modelos, tá? Que são os mais é, procurados, que é o de bico redondo e o de bico fino. O de bico redondo é, foi muito estigmatizado por usar, né? A, a maioria das mulheres usava calça jeans, skinny, e virou um uniforme, assim, do pessoal e ficou muito massificado, né? Era calça skinny com essa sapatilha de bico fino. O que acontece? Quando você não sabe o que você quer comunicar, as coisas complicam um pouquinho mais. Quando você sabe aquilo que você quer transmitir com a tua imagem, você consegue usar qualquer tendência a seu favor e você consegue também incluir no teu estilo aquilo que vai agradar e não aquilo Agradar, não, agregar, e não aquilo que vai deixar o teu estilo, a tua imagem enfraquecida. Como você quer uma imagem de poder, uma imagem de alto valor, vale a pena você entender alguns pontos. Por exemplo, a sapatilha de bico redondo, ela vai transmitir o quê? Leveza, delicadeza, um pouco de romantismo, principalmente se usada com cores pastel, né, em tons pastel, então... Se você pegar aí um rosa, clarinho, um amarelo, um verde, um azul, tudo isso vai transmitir mais romantismo. Se por algum motivo você quer transmitir um pouco de força, um pouco de sensualidade, por exemplo, a sapatilha na cor vermelha pode trazer isso para você, a cor da paixão, da força, do poder. Se você não pode, por algum motivo, usar né, a sapatilha de bico fino, eu indicaria isso. Né? você mudar um pouco o tom e não usar tanto laço, né, babadinho, nada, uma coisa mais lisa e até pode ser aquele duo, né, que tinha usou bastante, você pode preferir um tom neutro, né, um bege ou um nude e pode aí fazer essa uh, essa composição, né, com uma calça jeans mais escura ou com uma calça preta também de alfaiataria funciona bastante Outra coisa, se você quiser transmitir sensualidade com a sapatilha de bico redondo, você pode também optar pela sapatilha de oncinha, de animal print. Eu indico a oncinha porque ela já tem essa coisa mais sensual e não vai te trazer delicadeza de forma alguma, mesmo com a ponta redonda. Já as sapatilha de bico fino, que é a minha preferida, ela faz o quê? Ela vai alongar a tua silhueta, Tá? E vai transmitir mais elegância, né? Como ela é pontuda e as formas retas transmitem isso, né? vai transmitir mais uma, uma sensação, né? De autoridade, de elegância, eu indicaria esse, essa sapatilha de bico fino. Mas, se você quer deixar também um pouquinho mais leve, você pode investir nesses tons neutros, igual eu falei da outra sapatilha de bico redondo, como o Nude você pode investir também no, no bege, tá? Agora, se você quiser pimentar um pouquinho mais, usa e abusa das cores fortes. Pode ser um vermelho, um laranja, né? E se você quiser ficar mais glamourosa, super fashionista, eu indico, assim, com toda a certeza. Você usar um pouco de brilho, né? Um tom, um tom de dourado, um prateado. Isso vai fazer com que você tenha um visual mais é, elegante... E atualizado. Então, assim, não precisa ter medo de usar a sapatilha, você vai ficar cringe e vai ficar fora de moda ou vai envelhecer a tua imagem, tá? O que vai acontecer é que você precisa entender o que cada coisa comunica em você e a mensagem que você quer passar. Assim você consegue comprar e usar com assertividade. Um beijo e até mais!